Atira primeiro e pergunta depois se fica na dúvida ligeiro que os copos já tá na cola Passando quebra-mola de zóio no moe Sempre tem arquivo pra queimar e a concorrência chora Se o me de férias pro México México a tropa na Se Passando na fronteira é só gritar meu nome De low ride, -right, low-fi com minha mamacita Que daqui pra guarda la rara vai bolando um cone Tura hey, que carnal, quando se ponga na ventana mandou te para pal Para que você possa xingar todo cabrão de rival Do teu sicário eu faço grana, grana Se me desperta a gana, eu sou bem pior que o Osama No rádio ligo pra Jordana e chamo os bomba No kit Louis Vuitton eu Tô bonitão nesse boot Pra guarda costeira eu passo e mostro o cinto da Gucci Bora, rádio! A mil por hora na estrada E se os pardal sujar meu nome resolvemos na bala Rota a, a placa segue a tropa até o galpão de cano São só negócios de família tipo clandestino Eu vim de um território sujo e ninguém passa pano Enquanto o coração bater meu sangue segue a ser latino Las calles guerreros en el camino el hip hop unio frontera represento eso pues el latino donde pongo el ojo pongo la pala cheque este tino con mi cara de asesino puro loco clandestino ya yeah. prende la mar y rola pa todo el equipo ojos rojos hasta que yo me ponga bien grifo no se siente un culo mijo porque lo aterrizo la policía no sigue por hacer caso omiso. yo no cocino pero en el rap traigo el guiso tu que vas a hablar de mi pincha morro Y pongo a tu baby al piso. Y para las cosas que hago a nadie aviso. Sé que esto no fue suerte, vida dura, me hizo fuerte. Decidido a no perderte. Entre tanto lo exigente, solo vivo mi presente. Trato de ser diferente. No ronda la muerte, tengo mi meta en la mente. Prende, prende, la polinope. Y al que vende, vende. Ya no le creem Saque el toque y prende de la verde. Saque el toque y prende de la verde. Así que corra, no hay oportunidad. No sé qué borran. Que yo los voy a ubicar. Aunque De nós tá lá Pegou no desacato, pai.